Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Você, um, um erro que as pessoas cometem ao tentar emagrecer é depois do almoço ou da janta, querer fazer uma coisa errada que é o tal de sobremesa. Vá lá comer sobremesa depois da janta ou do almoço ou jantar. Então, uh, então comer sobremesa é um erro, por quê? Então, como é que... como saber... Então, às vezes o culpado de aumentar o escuro do nosso corpo é a alimentação. E é por isso que o recomendável é uma dieta. E comer sobremesa é ruim nesse sentido da coisa. Não coma sobremesa. É um erro que as pessoas cometem às vezes.